Faça o mesmo com o braço esquerdo, representado pela letra L. Parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento, utilizando quatro parafusos. Então, encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira!